Não se preocupe quanto a isso, não é exigido do candidato emissão de recibo eleitoral para as doações recebidas por meio da vaquinha virtual. O que é exigido pela legislação é que a instituição arrecadadora emita recibo para os doadores da sua vaquinha. Então, não é o candidato que emite recibo eleitoral para essas doações, mas sim a instituição arrecadadora que emite recibo para cada um desses doadores participantes da sua vaquinha virtual ou vaquinha eletrônica eleitoral. Um abraço e até o próximo.